Estamos ao vivo! Ao vivo. <risos> Oi de novo, pessoal do canal da Beth! De novo, estar aqui com a gente. Ai, que delícia, mais uma vez, gente. Assim, tá sendo transformadora a, a, a caminhada, né? Quanta coisa a gente tem lembrado, quanta coisa a gente tem passado, quantas chaves tem virado, a gente tem acompanhado cada um de vocês, né, Beth? Então, assim, só deixa a gente cada vez mais feliz, e nós também, vivendo cada processo tão formidável, e coisas que a gente fala, não, isso não está acontecendo. Viu, Beth? A gente vai melhorando, né? A gente vai se melhorando, se melhorando, se melhorando até perceber que existiu um ápice nosso, né? um ápice tão lindo que tá convidando para a gente voltar em consciência. Então, eu tô, tô muito feliz e tô tentando encontrar palavras aqui porque não é um dia que eu tô para falar tanto, mas eu vou deixar as energias falarem na hora que a gente começar aqui a comunicação. <risos> Com certeza, isso é maravilhoso. Gente, eu estava aqui ouvindo e estava com um, um eco. E eu, gente, de onde é que está vindo esse eco? De onde é que está vindo esse eco? Aí eu descobri que eu estava com o YouTube, o meu YouTube, o meu canal aberto aqui. Então, estava o do, do streaming né? e o do YouTube ao mesmo tempo. E como ele tem um delay né, de tempo, <risos> eu ouvi o eco. <risos> Mas está resolvido. Gratidão. Certo. Gente, é uma felicidade estar aqui com vocês. Nós acabamos de sair do primeiro encontro presencial do Ser em Expansão. Fizemos uma conexão linda, maravilhosa, muito profunda. A Marise quase quis ficar por lá, quase não conseguia voltar. Mas, assim, nós estamos vivendo experiências muito lindas, muito profundas. Essa... Essa parceria né, que eles nos convidaram a fazer e nós aceitamos, trazendo, trazendo muita expansão, né, muita colaboração, muita percepção da 5D, né, do que é viver em 5D e do que é trabalhar em 5D, né. E é muito gostoso, então eu convido vocês a deixarem de mão né, todo esse trabalho 3D, não abandone os trabalhos físicos que, que são dentro de vocês, não, por favor. <risos> Mas assim, eu falo de gente trabalhar em conjunto. né Nós começamos a nos abrir para viver a experiência de estar com o outro sem competição, sem estar... É, na comparação, sabendo que cada um veio ancorar um tipo de energia, um tipo de trabalho. Né? E cada um, na sua singularidade, traz e ancora aqui o que há de melhor. E por isso, por sermos tão plurais, né, nós podemos viver mais, mais, com mais inteireza a nossa pluridimensionalidade. E isso é infinitamente grandioso. eu estou aprendendo e vivendo isso graças a você, Marise. Obrigada. E graças a esses lindões aí que estão se metendo toda hora com a gente, dizendo faz assim, faz assado, traz isso, traz aquilo, ancora isso, ancora aquilo, e a gente aqui, né? A gente sabe que eles somos nós, nós somos eles, e que nós acessamos e recebemos de nós mesmos, né? E então, a gente está cada vez mais consciente do nosso trabalho e do nosso propósito aqui. E cada vez a gente se coloca mais à disposição para trabalhar na luz, com a luz e para a luz. Verdade, coisa linda. Nossa, é, muito, é, uma, é um reaprendizado. Né? Todos os dias, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, e agora está tão mais rápido. Bom, eu vou mergulhar nessas no que essa energia está trazendo aqui, é, para vocês seguirem com a gente para esse lugar. Vamos lá. É, só vou pedir para vocês fecharem os olhos e deixar as informações, a energia chegar. Assim como na fonte, aqui nos encontramos. Representados em terceira dimensão, mas sendo o infinito em toda parte. Abençoado seja cada partícula de seus seres, cada forma em sua humanidade de ser, a raridade na criação desde o ventre. A memória do crescimento que seus corpos humanos transpassaram vive em seu corpo. Então percebam o envio destas energias para que vocês sintam o amor divino e a mais pura inteligência no gerar uma criança. Onde vocês todos passaram neste universo particular, uterino, envolvidos em líquidos, nas formações de cada órgão. Na formação óssea, numa conexão profunda com a fonte mãe e também genética com a fonte pai na Terra. Neste lugar, em criações infinitas, em conexões, em amor, em nascimento, em renascimento, em abraços, em carinhos, em ensinamentos, nós vivemos em vocês. Em cada órgão, em cada partícula, em cada eu, realmente ao é infinito. Então chega o nascimento e mais uma vez vocês passam por outro portal tão importante, mais um universo, onde grandes descobertas para uma alma antiga será revelada. Mas veja que interessante, mergulhando em seus olhos tão pequeninos, vocês conseguem ver o universo inteiro em poeiras estelares, lá atrás, não sendo apenas um humano nos braços de tua mãe e de teu pai, mas também esta poeira estelar, onde as células humanas se confundem com as células dimensionais deste universo, Criando um caminho, uma estrutura, igual a do DNA de vocês, para fora, para dentro, para toda parte e em todos vocês. Mas é claro, o foco está nos olhinhos, porque o colo da mãe é tudo que vocês precisam naquele momento, mas por trás... Tem toda uma sabedoria estelar. E nós queremos mostrar para vocês esta consciência que vive hoje como humanos, mas que é viajante. Então sigam como lances de escada a subir estrelas em formato do seu DNA atrás dos olhinhos desta criança que vocês foram pulando de passo em passo numa subida com todos nós que somos seus guardiões anjos e arcanjos de todas as hierarquias estamos alçando voo e os vendo se divertir subam esta escada ou voem conosco Nesta subida, para se lembrar da ascensão que mora em teu coração. Veja que aqui vocês também são crianças subindo de nível a nível, só que o colo será diferente quanto que vossa mãe tenha segurado, vocês, aqui, a família cósmica, pega vocês no colo. Vocês não são mais tão bebezinhos assim, mas são crianças, brincalhonas, que se divertem. Nós brincamos com vocês, e nós abraçamos, beijamos sua face, brincamos de ciranda, nos reinos mais elevados. Aqui vocês não precisam pedir permissão para estar. Aqui é a casa de vocês, é o lar eterno de vocês. Nesta pureza minha família, nesta pureza que são vocês e vejam que tem toda uma linhagem de mães ascensionadas chamando por vocês e vocês correm até elas agradecendo o colo agradecendo os conselhos e elas dizem, nós não somos apenas mãe. Nós também somos vocês. Damos o alimento para nossas extensões. Porque o nosso coração é um só. Sempre foi. E sempre será. E então, a presença de muitos pais também já elevados. E vocês correm para eles. E eles se divertem e também brincam com vocês. Levando cada um para um lugar único. E mais uma vez, escadinhas de seu DNA, muitas estrelas, só que estas são mais brilhantes ainda. Então vocês sobem na consciência crística, numa subida iminente que vai trazendo a emoção, vai trazendo a verdade de quem vocês são. E vocês se percebem adultos e crianças ao mesmo tempo e se percebem apenas como luz e se integram criando um vácuo de luz onde todas as imagens criadas até aqui do humano à luz se tornam apenas esta luz. Onde você, com a sua lucidez, é capaz de beijar o universo, dizendo muito obrigada pelas experiências. E de repente, você se sente o próprio universo, em toda parte. entendendo que não faz mais sentido se ver como um na sua condição humana. Você se sente totalmente integrado, integrada neste um que é um. Então, você mergulha nas estrelas se forçando a ser a personificação que escolheu na terra, se encolhendo ao máximo para voltar a ser aquele bebezinho, e a sua luz se funde na terra, causando uma verdadeira explosão de paz. E é isso que você volta a enxergar naquele pequenino. Naquela pequenina. vindo Pousando. Até como eram suas mãozinhas. E logo você entende. O quanto é grandioso está nesta experiência. E do seu coraçãozinho, você inunda todos neste renascimento. Porque é isto que está a acontecer a vocês que estão ascensionando. Bom. no que é puro, no amor perdido. Aprendendo a ser pacientes com as experiências já vividas e armazenadas no seu eu. Aprendendo finalmente o que significa a palavra gentileza se soltando de qualquer dever, a não ser amar. Ouvindo a voz do seu coração, agradecendo todos aqueles que, de uma certa forma, você se permitiu escutar, mas que agora é com você, e você sabe, então sua caminhada se torna diferente, você vai crescendo até chegar na idade que se encontra aqui. Renascendo. Como o bebê puro que não se esquece de amar. Como o bebê puro que abraça qualquer um. Sem ressalvas, como a criança pura que só quer brincar, trazendo esta energia para as células da sua versão adulta, acendendo cada partícula em Deus. Acenda tudo o que vocês são, em brilho, em pureza, aqui, livres, acesos, agora, família, vocês vão sentir renascimentos praticamente todos os dias. Estão preparadas que sabemos. Só pedimos para que realmente apreciem e confiem no processo. Só pedimos para que sigam avante se percebendo um pouquinho mais a fundo, cuidando mais uma vez do que está inconsciente. Basta apenas olhar a qualidade do que vem de dentro. Não é dizer simplesmente por dizer É falar daqui de dentro com as suas profundezas. Neste instante acham que este canal está racionalizando alguma palavra? Este canal está totalmente entregue à mensagem que precisa ser transmitida a vocês e claro e certamente com codificações que estão sendo reinseridas em vocês. Como se sentem? A pergunta é como será minha vida a partir de agora? Ela não vale mais. Como eu vou determinar que minha vida seja a partir de agora? Se eu sou uma estrela radiante, por que não brilhava antes? Ah, não sabia. Agora sei mas a grande maioria ainda não brilha, por quê? Novamente, família, execução. Ajam, sejam, sejam e apenas sejam. É tão importante o que está a acontecer aqui. Então, feliz renascimento para quem vocês verdadeiramente são, porque criamos uma narrativa para vos apresentar a vocês mesmos, que somos nós. Agradecemos absolutamente e desejamos uma feliz ascensão a partir de hoje. Determinem e sigam. Isto já basta por hoje. Obrigada. Somos os anjos e arcanjos, juntamente com o comando da luz. Trabalhamos em conjunto, é claro. Então, não dá mais, mais para fazer de conta. Não dá mais para viver dentro do caso do mundo. Sem ver a luz, sem abrir as suas asas para dar um grande voo em direção a você mesmo. Se até aqui estiveram enganando-se a si próprios, chegou o momento de deixar de enganar para viverem a sua real virtude que é a luz. Todas as narrativas que são trazidas administrativamente para mostrar a vocês o caminho. Às vezes, somos absolutamente claros e utilizamos de várias figuras para que possam compreender a partir da sua percepção terrena. Entretanto, vocês já conseguem alcançar um patamar mais alto de compreensão? As informações que estão chegando até vocês têm um nível muito mais elevado Elas trazem uma frequência muito mais alta. São vocês mesmos recebendo os seus códigos, ativando-os a todo momento. Vocês se tornando mais inteiros, um compreendendo a partir de uma percepção muito maior. Se quando criança. Percebemos apenas uma pequena fração do que acontece e olhamos para si, para aqueles que estão mais crescidos, e só compreendemos dentro da nossa limitada capacidade de percepção da idade ao percorrermos o caminho do crescimento. Chegarmos à maturidade. Temos uma percepção muito maior e abrangente. E é isso que está acontecendo aqui agora. Vocês estão atingindo o amadurecimento. Enquanto seres que encontram-se aqui no planeta Terra. Vivendo uma experiência é isso que vocês vieram fazer aqui. Viver experiências. Só que quando vocês vivem a experiência de um ponto de vista amadurecido, daquele que já está escondido na sua percepção, tudo muito E nós convidamos vocês a olharem para o seu dia a dia Começarem a perceber Como já estão Vindo tudo Como Vocês já olham A todo o universo De coisas Que se depara com seu dia a dia De forma Diferenciada Como vocês Já alcançaram Um patamar De calma interior Presença que os pais têm plena consciência dessas folhas que estão fazendo e gradativamente mudam a realidade que estavam vivendo, porque, meus amados, vocês não viviam na realidade, vocês viviam na ilusão de uma falsa realidade, e agora é que vocês estão. Chegando na verdadeira realidade, que é a realidade do ser. A realidade da essência, da luz que brilha internamente em cada um. Lindo trabalho! Estamos profundamente felizes com tudo que foi feito e realizado. toda a transformação que aconteceu pela permissão de cada um de vocês. Respirem, Respirem na plena consciência de que vocês amadureceram. Gratidão em nome do comando da luz. Sim é a paz já se estabeleceu nos seus corações. Obrigada, Beth. Que lindo. Bem. Uh, nossa! E o pessoal tá bem aí? Deixa eu ver os comentários é até errar um tico. Mas a gente entrou assim tão de supetão, não foi tão que a gente nem cumprimentou as pessoas, os que estão com a gente, que eles entram aqui no canal antes da gente chegar. Quando a gente chega, eles já estão aí nos aguardando. Então, vamos dar um olá para eles? Vamos, vamos, por favor, aí a gente aterra. Isso, é o tempo né, que a gente vai aterrando. Cátia <risos> Lisboa, Yara Campos, Isabel oh. Ferreira, Maria, Rosilene, Slipper Almir, Jair, são, é, Gilma, Denise Bertolatti, Maria Laura, Denise Coqueiro, olha quanta gente linda, Cláudia Rosa, Glau Pereira, Maria Yolanda, Marlei, Meire, Cláudia Bonini, Natureza e Meditação, Camila Vasconcelos, Juliana Gardenal, Luci, Camila, já falei, Angela Maria, Valdineia, Larissa, Pati Rocha, gente, vocês são maravilhosos. Seus ah. fofos, ai, gente, tá, a gente tendo uma grande virada, né? é, em todos os sentidos, independente dos dos acontecimentos que a gente vê em terceira dimensão, que nada mais são é, purificações fortíssimas, é, é importante a gente focar né, na, nessa transição é, que a luz está fazendo né, em todos nós, em todos os nossos papos em, em todos os seres humanos, e né, não só seres humanos, tudo quanto é vida, é, e está em toda parte, gente, está acontecendo. É, a gente só precisa sintonizar cada vez mais é, e olhar cada vez mais distante aqueles lugares é, de insistência gente. Voltou minha internet agora, voltou. <risos> então, assim, a, eles pedem demais foco na luz, é, de todas as formas, e também, de novo, um refinamento de olhar para o nosso inconsciente. É, eu sei que é, que é um algo que as pessoas já ouviram é, por aí, mas a gente realmente precisa prestar atenção é, nos ecos que estão vindo dentro de nós. É. Porque é só assim que a gente vai mudar esse planeta. É, não é estudar só com base até um lugar, é ir lá nas suas profundezas é, e saber entender que a sua voz, a sua decisão, vai dominar todo o eco que tem aí dentro de você. Não existe, ah, isso é mais forte que eu, isso é... é não, é, é ter coerência. É como eu falo com as pessoas, né? o quanto eu abraço as pessoas, como eu me comunico e como eu sou, o que esses pensamentos estão fazendo comigo, com o planeta e com todas as outras pessoas. Eles estão pedindo muito isso, eles estão pegando bastante no pé, de uma forma geral. Né? uma época eu fiquei me modulando ali, cuidando, que eles falam que agora o coração, tudo que está guardado, vai ser sentido aos quatro ventos e primeiro, principalmente por quem está emanando então é, é olhar e perceber isso, uau opa, eu posso comandar tudo isso e comandar nesse alinhamento em luz reconhecendo que você é uma poeira cósmica reconhecendo que você não é só um conceito ou conceitos ou herança genética, ou... que você é muito mais que você é essa dança cósmica é, até a nossa fonte criando esse caminho é, que o, um dos arcanjos foi direcionando coisa mais linda né gente subindo em escalas do, do DNA foi muito lindo gente assim foi foi maravilhoso ver vocês subirem <risos> um pouquinho que deu para ver porque eu realmente tava bem derretida <risos> Ai, gente, eles trazem tanta coisa maravilhosa e cada dia mais a gente está expandindo a nossa percepção, né? E a gente está começando a perceber é, o refinamento do que está chegando nisso. Antigamente, a gente recebia mensagens muito mais é, 3D, né? muito mais focada na 3D. Agora as mensagens elas são focadas no 5D. São mensagens que nos levam para o nosso espaço de expansão, que leva para o nosso espaço consciencial. É a revelação da nossa luz, é a revelação dos nossos espaços internos de paz, de amor, de, de gratidão, de compaixão de alegria, né? de felicidade, de irmandade, de colaboratividade, sabe? É essa realidade que a gente não acreditava que existisse quando a gente estava lá vibrando na 3D. E quando é. eles estão falando para a gente, foca na luz, eles estão dizendo simplesmente uma coisa. Para de olhar o que você não quer. Solta o passado, as experiências que você viveu. Larga todas as referências. Você não pode viver o novo com as referências antigas. Não tem como você reviver dentro de você o tempo inteiro o antigo e querer viver o novo. É foco na luz, o que, que você é? Você é luz, toma consciência disso. E quando a gente toma consciência disso, a gente passa a viver como um ser de luz. O ser de luz, gente, ele não vai para briga, para o enfrentamento. Ele não vai para disputa, ele não está mais competindo com ninguém. Ele não está mais fazendo comparações. Isso. Ele é luz. E todos são luz, até aquele que ainda está com sua luz colhida. Ele também é, só não reconheceu ainda. Assim como nós também, até pouco tempo, não reconhecíamos, nós não tínhamos essa consciência, a gente não sabia, a gente não conhecia isso. Na verdade, a gente sabia e conhecia num outro nível consciencial. Mas aqui, vivendo na terceira dimensão, a gente não tinha essa noção. Né? Porque, como eles nos explicaram há pouco, eu acho que foi na, lá no em Expansão, que a gente... Foi, não sei a exposição, mas acho que foi com um outro que a gente gravou, não foi? É porque a gente faz tanta coisa que no final a gente já não sabe mais onde foi é que eles falaram. Acho que foi para a gravação da próxima sexta, falaram, não foi? Acho é que sim, que eles falaram que a gente se encolheu para estar aqui. Né? Hum. E aí, o que a gente vê? Eu, eu fiz uma, uma analogia na hora, né? a gente sabe que Jesus, né? Um espírito de altíssima grandeza, ele precisou passar por muito tempo pra, por processos para diminuir né, a sua iluminação, digamos assim, né, para encolher a iluminação, para ele caber no corpo físico. Porque, gente, esse corpo é denso. Esse corpo, né? Ele é denso, então, a luz... Imagina, quando a gente começa a acender, acender, acender, acender, a gente perde o corpo físico. A gente vai com um corpo sutil e depois a gente vai ser pura luz. Então, ele precisou se condensar para estar aqui. Imagina, nós também somos luz. Nós também precisamos nos condensar para estar aqui. Foi isso que eles nos disseram. Então, para mim, é, fez todo sentido... Que quando eles, eles se referiram fizeram essa referência, eu fui logo para a referência de Jesus, né? Que é a que a gente conhece. Isso. Né? É a referência que a gente tem. E como eu, eles colocaram também nesse dante de a gente, somos todos irmãos. Estamos todos no mesmo patamar. Né? Eles estão um pouco mais conscientes que a gente. Mas somos todos iguais, porque somos luz. E todos Exato. viemos da fonte criadora, você sabe que você falando, é, vem um algo muito interessante. A nossa verdadeira consciência, ela está em terceira dimensão ou ela realmente está da quinta para cima? Porque sinceramente, Beth, até pouco tempo não havia consciência de quem nós somos. Não. E essa quinta consciência que vem faz com que a gente compreenda, mas sem as, as máscaras e as ilusões ainda que a Matrix acaba prendendo um pouquinho, que eu percebo. A gente já conversou sobre isso, né, Beth? É importante pontuar. É, a gente precisa prestar atenção em alguns pontos, né? É, de extensão, ah, eu estou me estendendo, mas eu continuo a usar ve velhos padrões, é, é, é deixar totalmente os velhos padrões e seguir para esse lugar de consciência, expansão da consciência, claro, ela vai começando, se fragmentando, mas chega uma hora que você entende o que é, porque ela escancara o que você estava armazenando. Hoje mesmo, o Miguel... Não, numa canalização que eu coloquei no Insta, no Instagram, ele falou assim: ó, você toma consciência da bagunça e você limpa ela. Porque Isso. você não, não, não tem como, você tá ali na, em plena consciência, você sabe o que você precisa fazer. Os espelhamentos eles param é, instantaneamente, porque você limpa você, toda o, o a desorganização e aí você se alinha nessa expansão, então uh, me vem muito forte esse entendimento energético, expansivo na Terra, a, verdade, a nossa verdadeira consciência não está para tão somente terceira dimensão, é, é inconcebível, não dá, só neste lugar você sobrevive, né? você se estendendo, você realmente vive, porque aí sim você está na sua plenitude. né? E isso, o começo, porque não é só uma quinta dimensão, é uma quinta consciência. Vocês são de sexta, de sétima, de oitava, de nona, de trigésima segunda, e por aí vai. É uma extensão sem fim da verdadeira consciência de quem vocês são. Então, tudo isso, esse acesso, vai aos poucos fazendo com que vocês quebrem paradigmas aqui embaixo. Não vai mais fazer sentido sustentar esses padrões. E você, nesse lugar, é, onde estou fazendo a captação dessa energia, você não precisa de nenhum humano dado de nada comprovando isso, nem a nossa medicina, nem a nossa ciência, nenhum livro que seja, porque você vai sentir no seu coração. Aliás, você vai começar a captar informações que não existem ainda aqui. Então, eles estão pedindo demais para que a gente traga essas informações, essa forma livre de pensamento, fora dos condicionamentos da antiga energia. Mas, claro, acolhendo a antiga energia e não descartando-a como um algo que não serve mais. Não é assim eles pedem muito amor, muito envolvimento, porque aquela história fez você chegar aonde você está. Então é igual trazer debaixo do braço, você faz um carinho falando: agora a gente brilha. Agora a gente brilha porque já deu o que tinha que dar. Mas não é. tem mais como ser com essa estrutura, porque você está expandido do fundo do teu coração. E aí você só escuta lá só escuta lá, a única voz, gente, é, é muito maravilhoso tudo isso que a gente está podendo viver, e vai acontecer, e cada um vai ser envolvido da forma como lhe convier, né, porque cada um tem a sua personalidade, o seu jeito de se expressar, não tem uma forma certa, não tem um só porta-voz que diga uma única verdade, como própria várias consciências que vêm aqui que dizem que existem infinitas verdades como a Beth já trouxe aqui então assim soltem soltem só soltem vocês vão ver que nesse lugar vocês não vão precisar falar mais para ninguém o que você é o que você tá se tornando porque você vai deixar de ser criança Isso. você vai parar com as validações que você Sim. é a gente não precisa mais que ninguém valide nada da gente, a gente simplesmente é. E ontem, viu, Marise? Nós encerramos ontem a turma 2 do Aprofundando as Novas Percepções de Você. E naquele momento que eu estava ali com o grupo, me veio assim, já estava me vindo a consciência, né? Mas aí ficou muito claro ali naquele momento o propósito do meu trabalho. Despertar consciências para que elas despertem outras consciências. Nós somos multiplicadores. E quando a gente toma consciência disso, é imparável. Porque nesse ponto, quando a gente percebe isso, a gente consegue olhar todos iguais. Todos iguais, todos nós somos multiplicadores. Né? Mas é como também nos trouxeram uma outra canalização. Não é impondo, nem levando para o outro. Né? É que é, para você está sendo verdadeiro. Existe a nossa verdade. E existe a verdade de cada um. Não existem verdades absolutas. Não. Né? O que nós estamos descobrindo agora é que existe uma outra verdade, que é a verdade do ser. Que não é a verdade aqui da, da aparência. É uma verdade real. E essa verdade ela vem do coração. E quando a gente começa a despertar, e a gente começa a Conhecer as coisas né, que são todas novas, começam, começamos a ficar deslumbrados com este novo mundo que se descortina na nossa frente, né, e a gente começa a ler, e a gente começa a ir para a live, e a gente começa. Só que a gente tem necessidade de falar com o outro, a gente tem vontade de compartilhar, de trocar ideias. Só que aí a gente quer que o outro entenda da mesma forma que a gente. E a gente passa, às vezes, por um processo de imposição. Né? De que a gente quer que o outro veja essa coisa maravilhosa. Ótimo, é maravilhoso. Sim, a gente está vivendo. O outro não está pronto para dar esse passo. Então, a gente precisa ter a consciência de que nós damos o nosso passo. Paulatinamente, passo a passo, subimos de nível. Mudamos completamente a nossa percepção. E mudamos completamente a nossa forma de estar no mundo. E neste momento que nós mudamos a nossa forma de agir e de estar no mundo, o outro, se ele estiver aberto, apenas se ele estiver aberto para a mudança, ele vai se aproximar de você e vai querer saber o que é está que acontecendo na sua vida. Que você agora é uma pessoa leve. Que você não é mais julgador, que você não é mais controlador, que você não quer mais dominar nada. E ficou muito fácil para ele conviver com você aquela convivência que era tão difícil. E ficou fácil. E aí, por isso, ele quer saber o que foi que você fez. E aí, naquele momento que ele se abriu, você conta da sua experiência sem querer catequizar ninguém. E aí, a sua semente brota no coração dele. Porque você rega a semente que está nele. E é por isso que nós somos multiplicadores. Porque à medida que a gente expande a nossa luz, quanto mais a gente brilha, mais a gente eleva todas as frequências de tudo. Então, seja muito bem vindo gente, à quinta dimensão e as outras que estão por aí. Aí ah, a vida fica muito melhor mesmo. É, sabe, Beth? É, conforme a gente vai vivendo os aspectos, tenho notado que todo mundo quer amar. No fundo, no fundo. Todo mundo quer, quer ser melhor, quer se sentir bem. Cada um da sua maneira. Né? Sim. E quando você verdadeiramente vem com esse sentimento lá dentro de você, não tem como o outro não se render, é, mas você, você respeita a forma de expressão do outro, claro, isso. porque eu estou eu vendo muitos relacionamentos, né, as pessoas terem problemas nas relações, seja com, os, com amizades, em casamentos e tal, eu também passei por isso, e, e é tão bonito ver a, a, a, a essa energia de quinta dimensão se instalando quando todas as partes escolhem esse amor incondicional, que Isso. é livre, que é livre, é, é divertido, é sutil, é no olhar, é um olhar bondoso, não ficam mais aquelas necessidades de antes, cobranças, ou até a leve ou muita arrogância de quem está se espiritualizando que acontece, né? O... O momento pavão que a gente brinca, que todo mundo já passou, ai, ah, não quero mais, está evoluindo, não sei o que. Né? Imagina, que isso, né? É, não é o caminho. Depois você percebe que é, esse setor dentro de você estava sendo limpo, purificado, para entender que todas essas necessidades elas vão por água abaixo, né? todas as carências vão por água abaixo, porque é você quem se autoalinha nessa quinta consciência. E aí, todo o resto fora, você só decide o que, que cada coisa vai ficar, em qual lugar, ou onde você vai morar, ou com quem, como, quando, na, nas montanhas ou numa casa, tanto faz, porque você vai estar tá bem. E você, estando bem, não, não tem como. Essa sustentação ninguém te tira, nenhum parceiro, né? Até eu sei que vai parecer um pouco difícil ou desafiador isso que eu vou falar, mas nenhum filho tira quando você escolhe estar nessa paz. E olha que eu sou mãe, é, eu estou tô, tô falando sério, porque você se escolhe estar em paz nesse lugar de expansão e você entende que essa vibração ela cria todo um senso de equilíbrio para que os outros também se lembrem desse lugar, de uma certa forma e cada um da sua maneira. Né? Então é, é muito maravilhoso. A quinta consciência ela nunca esteve tão forte aqui nesse planeta. Ela está em toda parte mesmo. E eu estou vendo que o pessoal está tá sentindo e percebendo aqui, né, Beth? Com certeza. Eu já botei aqui vários comentários, né? do que estão falando lá no, no chat, para ficar registrado, né? E alguém perguntou sobre o Ser em Expansão, onde adquirir. O Ser em Expansão é um trabalho que nós recebemos né? É, do Comando Asta, juntamente com outras consciências. Ele tem três módulos. Nós começamos em abril, se não... não, nós estamos em abril, não foi, nós começamos em fevereiro, o módulo 1 um, que foi liberando-se, depois nós seguimos para o módulo 2 que foi soltando-se, e nós começamos agora o um, um módulo 3 que é o conectando-se. Então nós estamos indo numa crescente e como a Marise muito bem falou, nós estamos é, começando a fazer as escolhas a partir do espaço do coração. Então nós dizemos para as pessoas que elas olhem a partir do seu coração sagrado, se há uma escolha dela fazer o curso, né? dela de participar conosco, porque nada é impositivo. E quando eles nos trouxeram, né, foram, eram nove semanas de trabalho, nós dividimos em três módulos para poder ficar muito mais fácil para as pessoas, e muita coisa foi chegando, e algumas pessoas perguntam assim, ah eu posso fazer o três, se eu não fiz um ou dois? Pode, se você sentir no seu coração. Se você sentir que você deve começar do um, vai para um, qual é o problema? A gente já deixou cair por terra essa história de que ao vivo tem mais energia do que o gravado. Ao vivo é gostoso, sim, né? porque a gente está aqui nessa troca. Mas os processos e a energia é a mesma. Quem recebe de uma sessão gravada recebe na íntegra a energia que foi trabalhada. A gente, eu trabalho com os portais. Quem, quem participa dos portais aqui sabe, né? Desde 2021. E as pessoas adquirem gravações. Existem pessoas que só fazem as sessões dos portais com gravação, porque não tem condição de fazer ao vivo. né Há é 21 horas, quem mora no exterior, né? quem mora na Europa, não tem condição de fazer, porque é muito tarde, é uma hora da manhã para eles, às vezes duas, dependendo de onde estejam. Então, eles fazem no dia seguinte. E os relatos são maravilhosos, eles recebem na íntegra. Então, assim a gente tem comprovação de pessoas que chegam para a gente e dizem, olha, eu recebo, eu faço a sessão gravada eu recebo. E nós estamos recebendo agora no Seria expansão da né, Marise, muitas pessoas que estão nos dizendo que fez com a gravação e que sentiu todo o processo. Então, isso é real, gente. O que a gente precisa é soltar o velho para que a gente viva o um novo. Porque se a gente acreditar que a gente não consegue, a gente não consegue. Eu tinha uma frase tão interessante que eu comprei quando os meus filhos eram adolescentes. Marise falou, alemã, e eu também sou, né? só que ela é a mãe de criança, eu sou mãe de adultos. É, nós temos uma, uma diferença de idade física aqui no planeta, é... Ah, só, só que não, né? <risos> hein, Light Commander? Só, espiritualmente, só que não, né? Ah, tá, tá, tá. Deixa eu ah, falar tá. só essa frasezinha que eu comprei numa plaquinha, botei no quarto do meu filho, que dizia assim, se você acredita que consegue ou se você acredita que não consegue, de qualquer maneira, você está certo. Uhum. Então, essa frase para mim, ela é assim, basilar. O que você acredita? Você está certo. É verdade, é o você seu mundo. Que não consegue, você não vai conseguir. É sua Mas se você é acredita, não é? Que consegue, você vai lá e consegue. E com a nova consciência, a gente consegue absolutamente tudo que a gente escolher a partir do espaço do coração. Exato. É, esse é o lugar. Esse é o lugar. E aí, naturalmente, todo mundo vai captar, porque todas as pessoas são extremamente inteligentes. É, é só a gente deixar com que as pessoas sintam. Né? E que a gente passe a amar também esses lugares que fazem parte do nosso passado. Né? Sem exclusão nenhuma. Sim. Porque a velha energia ainda tem essa mania de exclusão, de descartar, de se livrar, de escurraçar, de castrar. Né? É, isso não se faz de nenhuma maneira com ninguém. Claro, em algumas circunstâncias você entende, você ama, mas você só coloca os devidos limites energéticos. Né? Porque existe uma troca de aprendizado ali. E quando a gente entra nesse lugar de expansão, você não permite mais que nada nem ninguém ultrapasse, porque você entende aonde é a sua paz. Isso. Você não vai deixar, mas você faz isso com muito amor, realmente. No primeiro momento, até irrita um pouco alguns parentes, alguns familiares, eles ficam meio, né, o que, que é isso? Nossa, <risos> como assim? Mas é importante. A sua energia precisa sempre ser preservada, não importa a inconsequência que as outras pessoas ainda se coloquem, por mais que elas vão receber orientação, sempre todos estaremos lá, um pelo outro, mas mais dia, menos dia, é, essas pessoas precisam aprender, como nós também um dia aprendemos, que algumas condutas elas não são condizentes com o que é amor de verdade, e quem se ama verdadeiramente, não vai permitir com que essas distorções entrem de nenhuma maneira. E não é ser frio, não é não ceder em nenhum momento, porque você é muito importante também. Isso. É. A gente Amar aprende não, a não é ceder. É. A gente aprende a dizer não para é. o que não faz parte da gente. E como a Marise muito bem falou anteriormente, a gente se autonutre. A gente não precisa mais que ninguém valide nada. A gente não precisa mais de aprovação de ninguém. Isso não quer dizer, gente, que a gente saia daí batendo em mim e outro, né? Nem desvalidando as outras pessoas. A gente precisa ter bom senso, ter discernimento, né? Mas, assim, o que é meu, né? A minha paz interna, o meu amor próprio, né? o meu autocuidado, a minha alegria, hum. isso não tem preço. Hum. Não é possível abrir mão disso, porque isso sou eu. E é assim que o outro aprende também a se autovalidar, a se autocuidar, a se autoamar. É isso. E do exemplo. Então, se no início causar algum desconforto, né? Não tem problema, porque isso passa. Uhum. Isso passa. E todas nós, né, vivemos uma nova experiência de uma nova vida. Então, Arise, vamos concluir? Vamos, vamos concluir. E uma coisa só para a gente é, encerrar: é claro que né, na nossa vida, mesmo expandindo, você vai encontrar a sua autossuficiência, mas ainda assim você vai estar aqui, você vai querer comungar, você vai querer encontrar um lugar onde é, as pessoas estejam falando, de repente, a mesma língua. É muito natural do indivíduo, do ser humano, querer fazer isso. É, é da nossa natureza. É, mas o que a gente precisa também colocar aqui, um ponto para quem está fazendo a transição, seja em seus lares ou em qualquer coisa assim, Qualquer sentimento que vocês tenham aí dentro, qualquer sentimento de necessidade, só um detalhe, não espelhem. Saibam nutrir primeiro em vocês mesmos. Elevem essa nutrição, é igual dar uma vitamina para si mesmo, como a E aí depois você enxerga o que está que fora do lugar e o que, que deve ser colocado no lugar. Porque a grande maioria... Ainda se encontram nessas necessidades ou vidas muito abertas e aí espelham ou colocam a culpa em alguma coisa, né? Nesse lugar de quinta consciência não tem mais essa visão, é? Então, assim, e, e ela está acessível para todos nós, né? Todo mundo tá. Então, sentiu alguma necessidade? Olha lá dentro, se eleva, fala, nossa, isso aqui é comigo, É? É, eu estou sendo convidado para sair da adolescência para ser um adulto. Então é gostoso isso, assim, falo com todo respeito, tá? porque eu também é, sou uma criança aprendendo, é, aprendendo a parar de apontar o dedo para um culpado, mas sabendo que eu sou dono da minha vida, eu sou responsável pelo que sinto, eu não, eu não posso me colocar como codependente de ninguém para eu ser feliz. É, é, a gente, é importante se escolher estar feliz por nós mesmos. E aí todo Sim. o resto que vier é, vai ser uma verdadeira festa. Com é. certeza. É muito interessante, gente, porque nós é, derrapamos, né? Muitas vezes a gente está aprendendo né? e a gente derrapa. E aí de vez em quando a gente se pega querendo colocar a culpa em alguém. Né? Ah, mas isso aconteceu, é. mas foi o plano. A gente não consegue mais. Chega num ponto que a gente não consegue mais responsabilizar ninguém. A gente diz assim: eu criei, eu criei. Mas, gente, acreditem: se você criou, você descrê e cria uma coisa nova. É verdade. Eu posso falar por experiência própria, porque eu já passei por cada situação, e eu dizia assim, se eu criei, eu descrio e crio uma coisa nova. E eu descriei todas as vezes e criei uma coisa nova. Então, assim, é possível, acreditem, vivam o amor, a alegria e a paz, e a leveza dessa nova dimensão que está aqui. Então, gratidão, gratidão, gratidão a todos. Gratidão aos nossos mestres ascensos né e aos nossos mestres terrenos, que esse povo nos ensina muita coisa. Gratidão ao Comando Estrela da Luz, que está à frente dos nossos trabalhos, nos orientando, né? nos trazendo cada vez mais consciência do nosso próprio processo e de como nós podemos pautar mas a nossa vida nessa nova energia. Então, gratidão, amados. Um beijo no coração de todos vocês. Vocês são luz. Nunca se esqueçam disso. apropiem se da sua luz e vivam a sua luz. Um beijo no coração. Exatamente. beijo, amo vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Hoje é 15. <risos> Bota logo aí no calendário. Ah, vou pôr, vou pôr para não me perder. Eu te avisa. Me avisa.